Olá, it's me, Taya. Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu venho aqui responder às todas as perguntas que vocês têm sobre a minha experiência de viver em Barcelona sozinha. Eu aqui tenho 18 perguntas e vou tentar explicar e responder da melhor maneira possível. Onde vives? Eu estou a viver em Barcelona, Espanha. Estudas ou trabalhas? Eu estudo e ainda não estou a trabalhar. Qual é o teu curso? meu curso é Relações Internacionais e Gestão. Foi a tua escolha viver em Barcelona? Sim, foi a minha escolha viver em Barcelona. Quais foram os documentos necessários? Então, o que eu precisei na embaixada foi o meu passaporte, estado bancário da pessoa que estava a pagar pelos meus estudos, um bilhete de ida, né? Tem que estar válido, tens que comprar um bilhete antes de ter o visto ou ter o visto. Um, a carta da universidade, vou mandar uma carta. E acho que é tudo. Tinha alguma nota específica para ser aceita pela Universidade? Um, sinceramente, não lembro muito. Eu esqueci de mencionar que a minha Universidade pede boas notas. Não as mais perfeitas, mas as boas notas. E para compor um texto. Sem esse texto não consegues entrar. E a prova de inglês, claro. Bem, mas não acho. Não acho. Fizeste o SATs? Não, eu não fiz o SATs. SATs é uma prova de inglês e matemática. Eu tive a escolha de fazer o SATs, mas escolhi não fazer o SATs. E a minha universidade pede também o SATs, se tiveres, mas se não tiveres. E as tuas notas de inglês são altas. Eles apenas vão fazer um teste online, onde tu vais falar com uma das senhoras que trabalha na administração da universidade e vais fazer uma prova online enquanto a senhora está -te a assistir. Quais foram as coisas que mudaram em ti nesse período? Eu fiquei mais independente, eu tenho mais confiança em mim e sou mais aventureira agora. E não gosto da resposta não tenho que sempre fazer acontecer. <risos> o que é que aprendeste de novo sobre Espanha? Eu aprendi que o povo é muito semelhante ao nosso povo, gostam mesmo de uma boa farra. Quais foram as tuas maiores dificuldades em viver sozinha? Sinceramente, um, ainda não passei por uma dificuldade assim muito, muito grande. Foram coisas pequenas como sentir saudades das minhas amigas e das minhas irmãs e do meu pai, mas além disso... Não, esqueci, uma grande dificuldade que eu passei é que lá eu não posso cozinhar porque estou a viver numa, estou a viver numa residência e gostam de jantar muito tarde, jantar lá, né, na minha residência, às 21 horas. Como é que te sentes viver sozinha? Me sinto normal, porque já estou habituada e já estava a me preparar, né? então estou -me a me sentir. Eu me sinto muito bem. Como é a tua rotina? Eu, sinceramente, não tenho uma rotina. Faço qualquer coisa que apareça à minha frente, mas eu gosto muito de estudar depois de chegar da universidade, ou pelo menos uh, organizar tudo o que eu aprendi né? e depois estudar no próximo dia. Durante o fim de semana, por vezes saía, como lidas com as despesas? Eu faço uma lista das coisas que eu preciso e das coisas que eu quero. Então, meu microfone estava tapado, mas eu estava a dizer que primeiro eu gasto dinheiro em seguro, gasto em cartão de transporte, gasto em saldo para meu telefone e gasto em comidinhas para levar para a universidade para não comprar comida na rua e no fim, se restar dinheiro, gasto em coisas que eu quero, né? roupa ou make-up ou qualquer coisa assim. Nessa parte, como lidas com a solidão se te sentes sozinha? Um, eu raramente me sinto sozinha porque estou, em, estou sempre em contato com meu pai, as minhas irmãs e as minhas amigas. E Quando eu estava nesse processo de me mudar para lá, as minhas amigas também estavam a passar quase pela mesma situação. E eu tenho que dizer que as minhas irmãs e as minhas amigas me aturaram muito, muito, mesmo muito. Maura, Tiara, Maria, Josefine vocês têm um lugar muito especial no meu coração, porque eu ligava às três, quatro da manhã, não queria saber mesmo, me atendiam, conversávamos, ainda, eu, eu ainda adormecia nas chamadas e elas ficavam aí a falar sozinhas, então foi um trabalho muito grande, mas estamos aqui. <risos> foi difícil aprender a língua? Realmente eu aprendi um pouquinho, porque eu falo com as senhoras que moram lá na residência, ninguém fala inglês, então eu pratico na rua e é muito parecido aos, ao português, então tento sempre falar em espanhol. Moro sozinha? Eu moro numa residência, né? residência para estudantes. Eu moro sozinha, mas não sozinha, porque eu tenho o meu quarto, eu não partilho o meu quarto com mais ninguém, mas comemos todas juntas e temos algumas atividades todas juntas. Então, Aprendeste o que é na transição para a vida universitária em outro país sozinha? E que no ensino médio me mimaram muito, porque no ensino médio ainda tinha o professora a dizer Vocês têm que estudar, vocês têm que estudar, está aqui mais trabalho para vocês estudarem, se precisarem de mais, só mandar um e-mail, vou-vos dar mais trabalhos, mas na universidade não tem ninguém que vai fazer isso. Qual foi a coisa mais louca que fizeste lá? Então... Um dia, no verão, eu decidi que não queria estar mais em Barcelona porque eu estava de férias e queria ir para Lisboa. E eu tinha um tempo que eu tinha que sair de, da residência. faltavam tipo, dois dias ou um dia. À noitinha eu decidi, não, não vou ficar mais aqui, vou viajar. Só que o bilhete estava a custar por aí 300 euros. E norma normalmente o bilhete custa 20, 30, 40 euros, né? Então eu disse, não, eu vou te... eu vou de autocarro, então subi no autocarro, fiquei no autocarro por 15 horas, foram 15, 16 horas, fiquei no autocarro por 16 horas até chegar em Lisboa, nunca mais vou fazer aquilo, eu fiquei com umas dores no corpo depois daquilo, depois eu viajei sozinha. Espero que gostaram do vídeo. Se tiveram mais dúvidas, é só me mandar uma mensagem no Instagram. Não esqueçam de deixar um like, comentar e subscrever e partilhar com os seus amigos. Bye!